A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso decidiu excluir a condenação de uma rede de supermercados, que atrasou o pagamento de férias para um funcionário. A lei manda que a remuneração e o abono sejam quitados dois dias antes do início das férias. A empresa pagou um dia depois. Os magistrados consideraram esse atraso insignificante e decidiram que os empregadores não precisam pagar o valor dobrado ao trabalhador.